Thank you.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 uma vida inteira sendo tirado para nada, subestimado, sufocado, sem minha autoestima. Não escolhi sofrer bullying, eu sou autor de data, uma criança iluminada com visão da vida. Quem me conhece de perto sabe que sou a luz, mesmo que